e aí galera do canal atendendo a pedidos vou fazer um tutorial de como comprar a flare token pessoal e para você tá comprando a flare token você tem que ter match você vai precisar ter uma carteira e a carteira que a gente vai utilizar é a metamask com a rede da polygon se você não sabe como criar uma carteira metamask e adicionar a rede da polygon aqui pessoal vou deixar esse cardzinho aqui ó também vou deixar na descrição um vídeo de como criar uma carteira MetaMask e adicionar a rede Polygon, beleza? Já criou a MetaMask, já adicionou a rede Polygon, agora a sua carteira está preparada para receber a MATIC. E aí você tem que comprar a MATIC. E o site que eu utilizo para comprar a MATIC, pessoal, é a Gate.io. Tem um link da Gate.io aqui na descrição. Você faça o seu cadastro para você estar tá comprando as suas MATICS. Belezinha, já fez o seu cadastro? agora pessoal como que você vai comprar suas médicas aqui ó primeiro de tudo você tem que mandar o sdt aqui para gate.io vou deixar outro cardzinho aqui mostrando como mandar o sdt para gate.io beleza já tem o sdt aqui na gate.io como que você vai fazer você vai vir aqui ó em negociar negociação spot clica aqui aqui você vai digitar matic usdt já tá aqui ó, matic usdt você desce até aqui esse campo, ó. clica aqui nessa seta aqui você vai dizer quantos por cento você quer comprar dos seus usdt eu vou colocar aqui ó, 100% tá? eu quero comprar 100% de matic e aí pessoal você vai clicar aqui em comprar clicou aqui ó, vai pedir a sua senha que você criou no momento do cadastro aqui na gate.io, clica aqui em confirmar, coloca a senha e submeter. Olha só, a ordem foi criada, vamos verificar aqui ó, aqui é a ordem e já já ela vai ser executada. Pronto pessoal, aqui ó, ordem executada, vamos ver aqui ó, tá aqui ó, ordem executada. Então agora a gente já tem Matic pronto já compramos as nossas médicas agora a gente tem que mandar as nossas metics para a carteira como que a gente faz ó você vem aqui no wallet levantar aqui nessa parte você vai selecionar metic tá aqui ó já senão você digita assim ó metic pronto escolhe aqui ó metic polygon tá pronto já selecionei a moeda METIC vou escolher aqui a rede Polygon aqui mostra a quantidade que eu tenho e aqui pessoal é o endereço da carteira Metamask vamos clicar aqui na Metamask vou clicar aqui para copiar o endereço copiei o endereço vou colar aqui ó. aqui ele pede uma descrição vou colocar aqui que é a carteira Metamask Meta mesc Meta É para a gente ter um controle Aqui ele tá perguntando quantas eu quero mandar Vocês viram que a gente tem 79 Vou mandar aqui 79 Pronto, mandei 79 Deixa aquele, aquela, aquele restinho aí Aqui pessoal, é as palavras que você cadastrou No menu segurança tá? Pronto, coloquei aqui os códigos E vou clicar em enviar pedido Confirmar preencher aqui, ó. Arrasta. Pronto. Fizemos o saque das nossas moedas para a nossa carteira MetaMask. Olha só, pessoal, cobrou uma taxazinha de 1.2, né? Vou clicar aqui fechar que aqui só uma mensagem de que foi aceita com êxito. Pessoal, eu utilizei a corretora Gate.io para comprar as minhas MATICs, mas você pode usar a Binance, você pode usar CoinEx, você pode usar qualquer corretora. Eu gosto da Gate.io porque eu tenho um saldo aqui, então para mim, e eu utilizo bastante a Gate.io porque ela tem muitos lançamentos, né? Então, muitas moedas que tem aqui que não tem na Binance, mas se você tem MATIC na Binance, funciona da mesma forma. Você vai fazer o saque para rede Polygon. Né, vai utilizar a rede Polygon de Matic e vai mandar para sua carteira MetaMask simples. Agora, pessoal, é só a gente aguardar cair as nossas Matic na carteira para a gente estar tá conseguindo comprar nossas Flyer token. Então, vamos lá. Deixa eu clicar aqui na MetaMask. Ah tá, pessoal. E também, pessoal, aqui ó. Se você não tem a Matic aqui adicionada, se a sua tiver só esse ó, para você adicionar a moeda Matic aqui na sua carteira, você entra aqui no Google aqui você digitar Matic, vou mostrar para vocês como adicionar na carteira MetaMask a Magic clica aqui ó em CoinMarketCap aqui pessoal você vai copiar o contrato da moeda Magic entra na sua MetaMask e aqui pessoal você vem aqui ó importar token aqui você cola esse contrato pronto Aqui já está informando o token já foi adicionado, porque eu já fiz isso. Aí quando você colocar aqui, aqui vai aparecer o símbolo e aqui vai aparecer o código e você clica em adicionar. E aí já vai ficar dessa maneira aqui, ó. Já vai ficar assim, ó, aqui na sua carteira. É assim que você adiciona a moeda Matic aqui na sua rede Polygon na MetaMask. Vamos verificar agora. Vamos clicar aqui na carteira. Pronto, pessoal, ó. já caiu aqui, ó, das 79, ó caíram 77.8 então foi cobrado aí 1.2 como eles informaram lá no momento do saque agora a gente já consegue comprar a nossas flare token e como que a gente vai fazer você vai entrar aqui no Google e coloquei flare token que é essa aqui ó um flr Aqui, pessoal, você entra aqui nesse CoinMarketCap, Market Cap. Clico aqui. Pronto, essa página aqui é a página que a gente vai precisar. Se você quiser adicionar esse token logo aqui na sua carteira, você copia ele aqui, ó. Vamos logo adicionar ele na nossa carteira para a gente guardar elas, né? Quando a gente comprar, vamos clicar nela aqui. Aqui, importar token vamos colar esse contrato aqui que a gente acabou de copiar pronto ó vocês vê que já puxou aqui ó um flare e o um código e clique em adicionar token pronto pessoal prontinho ó. aqui a gente já tem a moeda ó. pronto vamos voltar aqui ó aí vocês vão notar que agora a gente adicionou mais essa moedinha ó um flare então pronto pessoal agora vamos fazer a compra preste bem atenção agora pessoal já mandamos nossas médicas para carteira já caiu tem que ter as médicas aqui agora a gente já pode comprar aí aqui ó, agora você desce clica aqui ó mercado aqui pessoal vai aparecer o site que vende a flare vamos clicar aqui espera abrir aqui aqui nessa tela é aonde a gente vai fazer a compra Aqui, pessoal, você clica aqui, ó, conectar para a wallet. Então, após clicar aqui, ele vai conectar com a sua MetaMask. Clica aqui. Aqui ele vai perguntar qual é a carteira. É MetaMask. Olá, ó. Pronto. Ó, vocês vê que ele já selecionou até a nossas metkeysinha aqui, ó. Eu clico em próximo. Conectar. Pronto. A gente já fez a conexão, ó, da nossa carteira com o Kickswap, que é onde vende a Flare. Pronto, já conectou aqui. Agora, pessoal, aqui, ó, já tá metic, né? E aqui, pessoal, vamos clicar aqui, ó, a gente selecionar o token, que é 1 um FLR. Esse é o código da moeda. Vocês notem que não apareceu. O que que a gente vai precisar fazer? Você volta lá no site da CoinMarketCap, sobe aqui, ó, vamos copiar novamente o contrato volta aqui agora pessoal ó. tá vamos voltar do zero do zero agora aqui você clica aqui ó selecionar token aqui você cola o número do contrato vocês notem que apareceu aqui ó aí vocês clicam aqui em add pronto agora já tem agora eu vou colocar um ó e já apareceu ela aqui ó aí eu clico aqui ó seleciono ela, tá aqui ela, ó. E tá aqui Magic Agora, pessoal, vocês só tem que informar quanto que você quer comprar de flare. Pode colocar aqui máximo, ó. Todas as suas metrics aqui, ó, 77.79, vai dar tudo isso aqui de flare. Então, já fiz isso aqui, agora eu clico aqui, ó, pessoal, em swap. Aqui ele vai pedir para confirmar, ó. Aí eu clico aqui sim. Pronto, vamos aguardar vai solicitar aqui na nossa carteira uma autorização ó aqui já tá mostrando aqui o gas, ó, mínimo então vamos lá vou clicar aqui em confirmar a transação submetida transação confirmada então pessoal a gente agora já comprou a nossas flare vamos olhar na nossa carteirinha Olha aqui, agora a gente já tem essas Flare. Então pessoal, o vídeo era esse, tá? Para quem estava com dúvida, se você ainda tem dúvida em alguma parte do vídeo aqui, que não ficou clara, pode perguntar aqui que eu vou estar tá respondendo vocês e ajudando na medida do possível. Pessoal, eu fico muito feliz com os pedidos de vocês. Eu só peço que você dê seu like, compartilhe esse vídeo, se eu te ajudei, dá um like e comenta aqui, você me ajudou, muito obrigado. Então pessoal, valeu, um forte abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau, fui!